Oh. Dropa do pop, pô. Aí, vai, vai. Meu Deus! Brinca não, Arati! Brinca, que que brinca que não! Brinca não! Te... Foda-se. Ó, eu tenho uma... Eu tenho... Vai, Maquin, dá um auto-ataque, dá um auto-ataque! Não, é Brinca não, mano! Te... <risos> Pariu, cara! Meu Deus! Ai, cara. Não! Não, não, não, não aceito, é, velho. Não não, não, não, não pode, não pode. Relaxa, relaxa, tem um plano, tem um plano. Eu um plano, os caras têm um plano, mano. O cara falou que melou a cueca, mano. Os caras tá tudo na base, tá? Bota fé? Eles estão tudo lá é, esperando. ele percebeu isso. Ele... Ai, mano, meu coco tá pesado, igual você falou aquela hora, velho. Ó, vamos vamo dar BD, Renatinho? Vamos lá dar BD? É hora? Vai. Do BD. Ô, oh, velho! É? Quase. Ai, velho. Vai dar merda. Ai, brincamos, mano. Ai. Mano, sério, velho. Não acredito, mano. É. Vai, vai da meta, vai, vai da... Tá maluco, vou até fechar o LOL aqui, chega. Tá, mas... Não, não, não, os Monodrive, mano, eles tem voz de, de paulão, ô, é. oh, é. Renatinho! E eles tem 45 de braço. É. Tá ligado? Eles é hetero top. Mas é gamado em alguma E-girl, tá ligado? É tipo e isso. joga de camisa bola. Né? E joga de camisa <risos> bola. O cara joga lá de camisa bola, velho. Meu Deus, é isso mesmo, Irati. É. Ficou mais liso o cliente para vocês? Eu senti que isso deve ter deixado o cliente mais liso. Se eu cliquei em jogar partida, fez mó barulhinho. Fez fez mó... Falei, caralho. Eu gostei das mudanças, prevaleceu mais fluido. Também senti essa mesma pegada, mano. Coloca a moldura do elo para nós ver. É, então... Vamos lá, galera. Eu, eu, eu posso dar uma farpada. Nos louseiros, tá ligado? Eu, eu, eu fiz um pensamento ontem sozinho. Eu me colocando no lugar da Riot, tá ligado? Vendo a galera reclamar. O povo ama reclamar, né? Adora, né, mano? Normal. O que a Riot fez isso aí, né, mano? A Riot deve estar tá tentando agradar o público, né, mano? Deve estar tá tentando agradar o público. Da grande maioria, eles são o quê? Feio? Nerd. Otaku. Ó, um ali mandou otaku. Vamos botar a palavra Otaku? A borda do LOL, né? Aí, galera, olhando essa borda, ela dá uma impressão e um formato do quê? O que que dá? O que que dá? Ela me dá uma impressão, eu já consigo falar. Asa, não dá uma asa? Não é uma asa? Ah, superpoderes, poderes, Genshin Impact, ah, anime, Nobuko no Hiro. Então, mano, a pessoa coloca a fotinha dele... E ele, puff, ganha umas asas, tá vendo que eu tô com uma asas aqui, ó? A pessoa coloca a fotinha dele do lozinho e ganha umas asas. Então eu acredito que a intenção da Riot foi das melhores pra agradar essa turma, né, mano? Otakus, os asas, os gamers, Genshin, Impact. Tchou, tchou espadinha, vampiro, tchuf, tchuf, tá ligado? Mas, eu, eu acho que 99% odiou e tá reclamando, né? Eu confesso que eu também achei um pouco feio, né? Diferente, né? Acho que diferente é a palavra. Mas é questão de costume, dado uma semana, nós acostumamos, tá ligado? o pai, velho. Ela saiu do stun? Que porra foi aquela, velho? Ela pulou aqui, o stand, não foi, velho? É, ela ficou fora, não pô. Gostaria, pô. Eu só tava aqui, ela ficou aqui. Proposta. Eu e meu namorado queremos saber se você pô. aceita namorar com a gente... Renatinho, vou perguntar pra você primeiro ah. Se uma pessoa Sub da sua live Chamasse você Ó, ela E o namorado dela pra você Namorar junto com eles, você iria? Como assim? Eu, minha mina, por exemplo, se eu namorasse Não, não, não, não Trisau, olha lá, trisau Eu, nem eu, real também, é não. eu também não, eu também não eu Ô Bela, obrigado eu. pelo convite, beleza Mas acho que eu não teria as caras, velho. Se... Ah, não tá não, apareceu ali Ó, se ele aparecer, nós vira, ó Demolou. Na catapa, na catapa Ó Uuuuh Que que tava ali velho, eu ia dar no, no meio Bonitinho o Twitch falando né, Você ouviu ele eu. Qual <risos> bonitinho na hora que ele apareceu véio. Tô aqui, tô aqui, pra beitar Beita do suquinho, suquinho Tem flecha mano, tá? Dei meu dano aí fi, completa aí que eu tô matando aqui já Pera aí, a gente não matou ninguém, eu vou morrer também é, Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Faz caralho, essa. aquela Nami não, não morreu, velho! Ela já foi life! Ai, caralho, eu também. Tomei... Ah, tô sem mana pra redinha, não acredito, velho. Nossa! QUANTO?! O QUÊ?! É gostosinho, né? Faz Ó. almoço. Almoçou? Almoçou o quê? Porra. Arroz, feijão, batata, linguiça. Ah, tá, Achei que você ia falar que você almoçou. Porra, mano, ele porra. <risos> Arroz, batata, linguiça. É estranho, né? Ele tem flash? Tem. É. Vamos tentar oh, mesmo assim. Tenta, tenta fica, dar, fica dar, pra esquerda. Tenta jogar ele pra direita. de Na catapa, na catapa. Boa pensando em pegar esse negócio, Natima, vou fazer isso não. Meu Deus, não! Ai, para, para, para, para, para! Não, não, não, não, não Mano, vem de graça. Eu peguei, eu não, peguei. Be... não vem de graça, não. Eu favor. peguei, eu peguei, é sério? É. Acho que é isso. Dois eu não sabia que podia tocar a balança. Criando um jogo é novo, né? Nossa, Depende, de não dá mais pra... Funcionou. Cara, escudo tem, então talvez eu não Aqui. Ok, ok. <risos> Graves Caminhoneiro da porra, velho. Foi bom, <risos> Graves Caminhoneiro. oxi G é mago jogando de Lux? Ela igual é igualzinho, mano. <risos> O Daenerys tá igualzinho um galo, mano, quando ele bota o capuzinho, mano. Tá achando a família Cuco ali, velho? <risos> Meu <risos> amigo, a família Cuco. Eu Olha, tô tomando, eu tomando tô um dano tá aqui, tô parecida, tentando, tentando entender da onde, velho. Joguei, hein, pai. Pena que claro. não vai dar boa porque a Lulu é roubado, mas joguei, tá? Nossa. Ah! Ele tinha um E é na hora, Renatinho! Eu joguei pra porra, mano, não adiantou nada! Altura. A altura, a altura tá certa, Pode mandar tá o um salve velho. do Miranha O ideal é trocar a cadeira, tá ligado? Barry <risos> Jay Tá salvo aí, Matheus E esse último Miranha que saiu Não, não vou reforçar mais uma vez né? só não, senão a cabecia, bravo, Calma aí que nós já lança, mano É melhor eu fazer agora, né, mano Deixa eu fazer uma vez aí, vai Vou fazer uma vez só Deixa eu ver se eu sei fazer ele Mas eu só vi a cabecinha, velho <risos> <risos> Que desgraçado! Ai! Quem é que falou lá, galera? O flashzinho por Prime? Ai, que que é isso aqui, galera? Pelo amor de Deus, que que é isso aqui que meu olho tá ardendo? Iu, olha! Gemidinho por Prime, Marquinhos, aqui, pai! Aham. Parece que ele vai me comer, tá ligado? Sem maldade aí. Oh, oh, oh! Vai aonde, papai? Limpamos aqui, mais ou né? uhum. menos. FF igual a Prime, os caras querem ganhar, hein, mano? Ganhar igual a Prime, a Zoe falou aí também, mano. Ai. Corre, Marquinho. ai pra cá! Ela vai atacar o outro W aqui, não vai? Não, tá não. não, não ela. Tá, tá jogando nela. Já esqueceu Já esqueceu Se assim. ela tacar o W, eu tô vendo. Ah, já esqueceu NÃO!